E aí, a sua nota de motorista nos aplicativos estão caindo drasticamente de uma forma que você já está recebendo notificações para melhorar a sua nota? Poxa vida, é complicado quando a gente está trabalhando, ralando e vai lá e começa a surgir essas notificações para melhorar o desempenho e tudo mais, senão você vai ser chutado da plataforma nesse vídeo aqui hoje eu vou trazer três formas simples de como você pode melhorar a sua nota sem ter sabe sem extravasar nada somente melhorando a forma como você atende o seu passageiro. Quer saber como? Quer melhorar a sua nota? Então assista esse vídeo até o final, já dá um like aqui, se inscreva, não deixe de assistir os próximos vídeos que eu também trago coisas bacana, beleza? Então vamos lá. A primeira dica simples de como melhorar a sua nota é na hora que o passageiro embarca dentro do seu carro. Meu, eu tenho quase certeza absoluta que grande parte das notas que você está recebendo abaixo de cinco estrelas é por causa de alguma viagem que você pegou que o passageiro ele simplesmente não curtiu a forma como você atendeu ele, não fala assim referente a, a bala, a água, essas coisas não, o que eu tô falando é da forma como você abordou esse passageiro que seria essa primeira dica é abordar o seu passageiro com um simples sorriso no rosto, sabe aquele sorriso cativante que você olha para pessoas e fala, pô essa pessoa é bacana, vou me sentir mais confortável de conversar com ela, de estar do lado dela e tudo mais, então o um passageiro entrou dentro do seu carro, meu, já abra, já abra aquele sorriso no rosto e falou, pô bom dia, tudo bom, como é que você está e tudo mais, Tenta, sei lá, fazer alguma forma com que o passageiro ele veja que você está sorrindo para ele, que você que quer atender aquele passageiro naquele momento. Não faça o trabalho de motorista de aplicativo como somente uma fonte de renda, mas sim, trate o seu passageiro bem, porque quando você trata o, o, o seu próximo bem, praticamente você vai ver como isso vai retornar para você mesmo, com formas de gratidões, é, elogios e tudo mais, quando você dá o seu melhor no, naquilo que você faz, você, vai, você pode ter certeza, eu costumo dizer para todo mundo, que tudo que a gente planta a gente recolhe, se você tratar o seu passageiro bem, no final da viagem com certeza o passageiro vai ver que você tratou ele bem e tudo mais, e vai te avaliar bem, essa é a primeira dica que eu tenho para dar para vocês, segunda dica que eu tenho para dar, é simplesmente você sempre perguntar para o passageiro se ele quer o ar condicionado ligado, se ele quer as janelas abertas, que a rádio fique ligada, sempre pergunte para o seu passageiro. Nunca inicie uma viagem e tudo mais sem perguntar isso para os seus passageiros, porque às vezes vamos supor que você está com as janelas abertas, está um calor da peste, eu não sei contar vocês, mas quando está muito quente eu não consigo trabalhar com o ar condicionado desligado não viu eu sei que o consumo ele aumenta, as viagens são baratas e tudo mais, como muitos motoristas falam né, mas meu, calor não combina com janelas abertas, ainda mais quando tá aquele calor extravagante né, então sempre pergunte para o passageiro, o passageiro ele vai se sentir muito desconfortável se o seu carro tiver muito abafado e tudo mais, e queira ou não, o ar-condicionado é um dos requisitos que a Uber eles exige do motorista quando você vai fazer o seu cadastro e tudo mais, tanto é que o que é exigido, um carro com quatro portas e ar-condicionado, e claro, carro em perfeitas condições, então não tem esse negócio de tipo ah, bala, água é, é, é essencial, é necessário, é exigência do aplicativo, não, isso aí não é, isso aí é algo a mais que o motorista faz para quem sabe conseguir os cinco estrelas e conseguir algumas bonificações, prêmios da Uber, né? Então vamos lá. A terceira dica que eu tenho para dar para você é simples também. É quando você tiver com o passageiro já dentro do carro, depois de ter dado bom dia, boa tarde, boa noite e tudo mais, você, sei lá, tentar puxar assunto com o passageiro. Às vezes aquele clima que fica quando você fica quieto. Sabe aquele clima quando você fica quieto, que você fica, tipo, insegura, aí você fica toda hora olhando para o retrovisor e tudo mais, aí o passageiro nota que você está olhando para o retrovisor, gera aquela insegurança, aquela, aquela sensação estranha. Meu, tenta sempre quebrar o gelo. Sempre tente conversar com o passageiro. Tá muito quente? Fala sobre o clima, fala sobre... Aquilo que o passageiro tá usando, vamos suportar, tá usando uma roupa social, pô, vai trabalhar e tudo mais, pronto, aí você já puxou o assunto. Se você vê que o passageiro não quer conversar, não converse, simplesmente, mas nunca deixe a viagem ir totalmente silenciosa, só se realmente você notar que o passageiro não quer, e você vai notar somente da forma como o passageiro responder o seu quebra-gelo, beleza? Ah, e uma dica bônus nesse vídeo aqui que eu vou dar para vocês é toda vez que o passageiro vai desembarcar do carro tenta ser o mais educado possível claro educação vem de berço mas quando você tá trabalhando com o público em si você tem que dar o seu melhor porque você sabe, público é complicado, se você já tá, começou pelo aplicativo já faz um tempinho e a sua nota caiu, você já deve saber que os passageiros não são todos iguais, tem passageiros que são legais, são passageiros que são ruins, então quando você tenta ser pelo menos o mínimo possível educado, no final da viagem se despedindo, dando um boa tarde, uma boa noite, é, desejando que o dia dela seja ótimo, maravilhoso e tudo mais, ou se, até mesmo se desculpando no final da corrida por qualquer tipo de erro que você tenha cometido e quando o passageiro notar que você foi educado e tudo mais no final da viagem ele vai te dar uns 5 estrelas e são coisas simples, você não precisa oferecer um monte de coisa no carro claro, se você oferecer um monte de coisa, você vai garantir as 5 estrelas Claro que não são todos os passageiros que mesmo você agindo com educação e tudo mais, eles vão te avaliar bem. Infelizmente tem passageiros mal amados que adoram o motorista com 4 estrelas, infelizmente não tem jeito. Eu mesmo sofro, grande parte das vezes, com... quando estou quase finalizando o 5.0, um passageiro vai lá e avalia com 4 estrelas. Isso já despenca a minha nota, porque a minha nota é uma das mais altas, sendo 4.99%. E toda vez que dá um 4 estrelas, já cai para 4.98, é complicado. E essas foram as três dicas que eu tinha para dar para vocês, para como fazer para melhorar a sua nota e garantir que você possa continuar trabalhando nos aplicativos, porque quer ou não, nota muito baixa, infelizmente dá corte nos aplicativos e com certeza se você chegou nesse vídeo, provavelmente você deve ter recebido a notificação de melhore sua nota, nós vamos te dar uma semana e tudo mais e você já está querendo melhorar a sua nota, ou é um aventureiro mesmo que quer saber como garantir as suas notas 5 estrelas, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, foi um prazer, e não deixe de dar um like nesse vídeo, se inscreva, ative o sininho para receber os próximos vídeos, e fico por aqui, muito obrigado, falou, tchau!